Este vídeo trata de especificações algébricas para tipos de dados abstratos. Tendo já introduzido o conceito de congruência heterogênea sobre uma álgebra heterogênea, aqui introduziremos o conceito de quociente dessa álgebra. Tudo funciona de maneira muito similar ao caso homogêneo. Definimos antes de mais nada uma estrutura cujo domínio contém... Não os objetos originais do domínio A da álgebra caligráfica, mas as suas classes de equivalência segundo a relação de congruência dada. Como de costume, podemos pensar num morfismo quociente que toma um objeto A e o leva para a classe de equivalência que o contém. Assim, gênero a gênero. O que queremos agora é definir uma interpretação para os símbolos da assinatura sobre esse novo domínio. Portanto, interpretar símbolos de função como operações sobre classes de equivalência. O caso dos símbolos de constante é imediato. A interpretação do símbolo sigma nesta estrutura consiste na classe de equivalência que contém a interpretação de sigma. Tomando agora um símbolo de função arbitrário na nossa assinatura, a interpretação deste símbolo será o um morfismo S indexado e, portanto, gênero a gênero, uma função sobre classes de equivalência dos gêneros apropriados. Esta função também tem que devolver uma classe de equivalência, como já sabemos, sobre os objetos com gênero S, e definiremos esta classe tomando como representante a interpretação de σ aplicado aos objetos a 1 até a m, todos vindo das camadas certas. Nós ainda não podemos dizer que uma tal estrutura se trata de uma álgebra. Verificaremos isto a seguir. Sabemos apenas que temos um conjunto S indexado de classes de equivalência do conjunto original da álgebra a caligráfico e que interpretamos as operações da assinatura sobre esse conjunto. De modo mais geral, dada uma relação, S indexada binária sobre o conjunto A, falaremos no quociente deste conjunto por esta relação. É claro que só faz sentido falar em quociente se primeiro esta relação R tiver sido estendida para uma relação de equivalência, de fato, uma relação de sigma congruência, sobre uma certa álgebra acaligráfico. A primeira tarefa que podemos discutir aqui é dado uma relação binária sobre o conjunto S indexado A, o qual constitui o domínio de uma sigma-álgebra caligráfico, queremos mostrar que é possível definir uma sigma-álgebra sobre o quociente do domínio original. Para isso, obviamente, a tarefa é mostrar como definir uma interpretação para cada um dos símbolos da assinatura como uma coleção apropriada de morfismos indexados. Deve estar claro para vocês que essa interpretação fará uso da definição de quociente da álgebra original, a qual contribui com uma noção de interpretação que, com um pouco de sorte, estará bem definida. O que eu quero dizer com isso é que esta interpretação precisa ter um comportamento coerente sobre as classes de equivalência no sentido de não diferenciar entre diferentes representantes de classe. Precisamos, assim, demonstrar que, qualquer que seja a escolha do representante de classe, a classe do objeto ao qual a função σ acaligráfico caligráfico leva estes representantes não é sensível à escolha particular dos ditos representantes. É claro que você percebeu que esta demonstração consiste na verificação de que cada função, sigma a é compatível com a dada relação de equivalência, s indexada. Em outras palavras, esta propriedade é garantida pelo fato de que a dita relação é uma sigma congruência. Sobre a álgebra acarigráfica. Tal estrutura definida implicitamente nesse exercício será denominada A quociente R. Ou, e dita, quociente da álgebra A gerado pela relação R. Se a relação R já for uma relação de equivalência, diremos mais simplesmente quociente de A por R. Além disso, o morfismo canônico que leva cada objeto na classe de equivalência a qual ele pertence pode ser chamado agora de morfismo quociente gerado por R. Não é difícil verificar agora que se trata sempre de um sigma-homomorfismo da álgebra original no seu respectivo quociente.